Vídeo novo no TV em Cores e hoje a gente vai falar sobre notícias porque andou rolando muita coisa na última semana tanto em Nerdice quanto na Audiovisual a gente vai começar falando sobre PlayStation 5 e todos os jogos que foram anunciados na conferência do novo console da Sony. Também vamos falar sobre alguns problemas que andaram rolando de repressatividade na sala de roteiristas de Killing Eve. E por fim a gente vai celebrar e comemorar o novo documentário da Netflix que se chama Revelação, que mostra o processo da comunidade trans finalmente conseguindo ter mais visibilidade em Hollywood. Tem muita coisa boa acontecendo aqui a semana, algumas bads ao mesmo tempo, a gente vai conversar sobre tudo isso, mas logo depois da vinheta. Sou o Mickey e esse eu tô bem cores. E primeiramente a gente vai falar sobre o grande console da Sony, o um novo console na né, PlayStation 5 que finalmente mostrou o um novo design, e quer você tenha gostado ou não, pelo menos, a biblioteca que foi anunciada, os jogos que foram mostrados com vários trailers ao longo da conferência foram muito, muito bacanas, e eu garanto que assim, pelo menos um, todo mundo gostou em algum nível, ou de alguma forma. E dos jogos que foram anunciados lá na conferência da Playstation, os que eu mais fiquei animado, não são só esses, mas os principais que eu fiquei bastante curioso pro que vai vir por aí pra eles, é Resident Evil 8 Village, a gente também tem o remake de Demon Souls, que antigamente né, era só para PlayStation 3, então a gente está muito feliz que vai ter uma reformulada para o PlayStation 5. Outro jogo anunciado foi a continuação de Horizon, que não vai ser Horizon Rodon 2, vai ser chamado Horizon Forbidden West, algo como Oeste Selvagem, a gente não sabe exatamente qual vai ser a história. E a gente viu que o Q vilão do primeiro jogo está conseguindo se manter vivíssimo e está acabando com o mundo inteiro, a gente vai ter que acompanhar a Aloy tentando sobreviver a essas novas aventuras, esses novos problemas em mapas novos, com inimigos novos e, mais importante de tudo, robôs novos. Além disso, a gente também vai ter acesso ao mar, coisa que a gente não tinha no primeiro jogo, e, inclusive, obviamente, vai ter ambientes novos e robôs novos nesse novo bioma aí, que vai ser bem interessante, porque eu não sei se você, eu gosto bastante de jogos que são debaixo d'água. E a última notícia de Horizon Forbidden West que rolou e que é muito interessante e muito promissor é o fato que a gente não vai ter telas de carregamento no jogo. O estúdio soltou recentemente um vídeo novo falando um pouquinho mais sobre algumas partes técnicas que vão rolar em Horizon Forbidden West e uma das coisas mais salientadas foi o fato que não vai ter tela de carregamento, o que é algo muito bom, não só pro Playstation 5 como um todo, porque o Playstation 5 já tá sendo dito como algo que vai ter uma velocidade muito rápida e os jogos não vão precisar de tela de carregamento, eles vão carregar instantaneamente e pessoalmente isso é algo que eu ia ficar muito feliz eu acho que todo mundo que joga vídeo e o game ia gostar bastante, porque carregamento é algo muito chato, por mais que seja necessário, a gente entenda as limitações tecnológicas, é muito legal a gente ter isso no Playstation 5 e no Xbox também, porque muito provavelmente isso é algo que tem que ser feito, isso tem que ser atendido para a próxima geração, com todas as tecnologias que andam rolando. mais especificamente em Horizon, quem já jogou o primeiro Horizon, sabe que até hoje, mesmo com todas as atualizações, o carregamento de Horizon é bem lento, bem, bem lento e o carregamento vai ser em tudo, gente, a falta dele no caso desde entrar em novos ambientes até viagem rápida, mesmo indo pro outro lado do mapa é prometido, né, a gente espera que seja verdade no produto final, que não vai ter nenhuma tela de carregamento, a gente vai poder jogar de uma forma completamente fluida e muito mais bacana, né. E falando por último do que foi o primeiro anúncio do PlayStation 5, é o jogo do Miles Morales, Homem-Aranha Miles Morales, que a gente tá muito, muito animado, porque quem jogou o primeiro jogo do Homem-Aranha com o Peter Parker sabe o quão incrível o personagem do Miles é naquele jogo. Ainda não foi explicado que tipo de jogo que vai ser ele, pelo que eles deixaram ali de formas muito vagas, falado, não vai ser um jogo por si só, não vai ser tão longo quanto Homem-Aranha de PlayStation 4 de 2018, que é um jogo incrível, mas ainda assim teve muito pouco do Miles. O Miles ele tem uma relevância muito importante para a história como um todo. Ele participa, inclusive ele é jogava em alguns momentos, momentos vitais da trama do, do jogo do Homem-Aranha, mas esse jogo dele já foi falado que vai ter um alcance menor, mas ainda assim tem de bônus o fato que vai ser em época de Natal. Então a cidade de Nova York vai ter toda uma, uma dinâmica de Natal, provavelmente com decorações e missões que vão rolar junto com Miles. A dúvida que fica é qual o tamanho do jogo que vai ser, já que ele não vai ser tão grande quanto o Homem-Aranha de 2018 e nem tão pequeno para ser chamado de DLC. Muito provavelmente ele vai ser parecido com o que aconteceu com Uncharted, Lost Legacy, que veio depois do Uncharted 4 e tinha uma outra protagonista que é a Chloe, junto com a maravilhosa Dana Dean, é, são dois personagens incríveis que antes eram só personagens secundárias e agora ganharam um jogo só pra elas. Só que a questão é essa. O Uncharted Lost Legacy, ele não é nem um terço do que o Uncharted 4 é de tamanho. A história é incrível, é toda uma outra dinâmica, mas é dentro daquele mundo, daquele universo onde todos os personagens existem. A mesma coisa vai acontecer com o Homem-Aranha do Miles Morales, que vai ser na mesma cidade de Nova York, só que a gente não sabe exatamente qual vai ser a diferença entre os jogos, já que o cenário parece que vai ser o mesmo. Um fato que a gente não pode ignorar, obviamente, é a importância do Miles ter um jogo para si só. O que é muito bom a gente ter, mas infelizmente ele só ser uma expansão. E isso fica muito ruim, né, na leitura ali, principalmente nos dias de hoje, que é ter um personagem negro, que ele é muito importante, ele é muito complexo, ele é muito bem construído, mas ainda assim fica parecendo que ele não é merecedor de um jogo por si só. Um jogo que consiga ficar em pé por si só e não dependa, ou seja, apenas uma extensão de uma outra saga que é protagonizada por um homem branco cis. A gente não pode deixar esse tipo de detalhe passar assim sem ser percebido, porque é muito importante a gente debater sobre o tipo de protagonismo que a gente ainda tendo principalmente na indústria de jogos. A gente está falando muito sobre TV, sobre cinema, mas a gente não pode esquecer de colocar debate racial, debate de repressatividade dentro da indústria de videogames. E a gente sabe que a indústria do videogame, o ramo do videogame, é muito complicado quando a gente vai falar sobre diversidade e repressatividade. Então fica aí, a gente está muito animado com o jogo do Miles Morales? Sim. Parece que vai ser incrível? Também. Mas cadê um jogo só dele? Cadê um jogo tão grande quanto o Homem-Aranha original? Pro o Miles, porque o personagem é incrível, e se você já jogou o um jogo de 2018, você sabe que assim, você se apaixona por ele assim que ele aparece. Ele tem uma história incrível e merece sim um jogo só para ele. Agora a gente vai falar sobre TV e alguns problemas que andaram rolando com a mesa de roteiristas de Killing Eve. Caso não conhece a Killing Eve, a nova série... Nova série não, né? Já tá na terceira temporada, terminou ainda agora. Mas ela é protagonizada pela maravilhosa da Sandra Oh, que talvez você conheça ela por Grey's Anatomy. Ela fez a doutora Christina Yang, maravilhosa, que saiu depois de alguns anos da série. E a atriz, depois do Grey's Anatomy, acabou aceitando o papel de protagonista em Killing Eve. O problema é que, na última semana, uma das roteiristas do programa, que é Branca e Cis, uma mulher branca cis... Ela colocou um print da reunião online que estava tendo dos roteiristas para a quarta temporada da série. E o que todo mundo percebeu com aquele print é que, basicamente, todos os roteiristas eram brancos e cisgêneros. Ainda que mais da metade do grupo fossem mulheres, todas as pessoas envolvidas eram cisgêneras e brancas. O que é muito complicado quando a gente está falando de Killing Eve, que tem uma protagonista asiática. O problema vai ficando ainda maior quando quem assiste desde a primeira temporada da série sabe que um dos grandes chamativos foi ter a Sandra O oh no elenco. Muita gente, inclusive eu não, isso daí eu não nego, tava lá da Christina Yang de Grey's Anatomy, e eu acabei assistindo por conta dela, por conta daquela atriz, que eu sei que ela faz um trabalho incrível, eu sou muito fã dela, e eu fui assistindo, e sempre foi muito bom, sempre foi muito bacana a forma e a complexidade que a Eve tem, e andou levando por toda a série. Só que o problema foi, esse, esse print de todas as pessoas brancas cis escrevendo a série, é, veio logo no ano que Kim Eve começou a deixar de lado a protagonista asiática e começou a dar muito mais ênfase na protagonista branca europeia. Eu ainda não terminei a terceira temporada, não vi o último episódio, mas caso você tenha assistido a última temporada, que é a terceira, a quarta já está confirmada, mas a terceira acabou de terminar, você sabe que isso é verdade. É, não rolou qualquer tipo de atenção real na Eve, que é a protagonista, tanto que o nome dela está no título da série. O que é muito triste porque a Eve, ao longo dos dois anos, sempre foi uma personagem muito complexa, ela nunca foi totalmente bonzinha, mas você via que a Sandra vai fazer um trabalho incrível com a personagem, e ainda que a vilã seja uma ótima personagem e vilã, não é ela que está no título do programa, não é ela que tem que ser o norte, tem que ser a bússola que dita todo o andar daquela história. A Eve, ela simplesmente foi colocada de lado, e se você viu a terceira temporada, você sabe que ainda que a temporada tenha sido boa, a vilã tenha feito um, uma boa história, a Jodie Comer, que é a atriz, ela fez um, um trabalho incrível, não é sobre isso, não é sobre essa ideia que a gente tá assistindo a série, pelo menos eu, que sou muito fã da Eve e da Sandra U, e fiquei completamente revoltado quando eu percebi que a série e a temporada simplesmente não ia dar nenhuma atenção real a ela. E se você assistiu a terceira temporada de King Eve, comenta o que você achou da Eve ser colocada de isso, se você tá com raiva tanto quanto eu, porque assim, eu pelo menos fiquei bem, bem bolado com o que aconteceu com a série. E como melhor fica por último, obviamente, né, a gente vai falar sobre o documentário Revelação. A produção é um documentário que vai incluir entrevistas e reflexões de vários artistas em Hollywood. E ele fala sobre todo o processo que anda sendo da comunidade trans conseguir finalmente visibilidade e participação ativa em Hollywood. A gente tem a Lavine Cox de Orange the New Black. A gente também tem a MJ Rodrigues de Pose, maravilhosa, você sabe, né? <risos> Quem viu Pose sabe o quanto aquele enango inteiro, é incrível. A gente também tem a Jan Richards, que caso você tenha visto o nosso vídeo sobre webseries, a gente falou de Her Story naquele vídeo, que é uma série que conta inúmeras mulheres lésbicas com vários tipos de relações com o mundo e entre elas mesmas, e toda a diversidade que pode ter nesse grupo muito diverso. É, ela faz um trabalho ótimo, ela faz uma das protagonistas, e eu tô muito feliz que ela vai poder estar nesse documentário da Netflix. A gente também vai ter o Chess Bono, que ele anda fazendo várias pontas em American Horror Story, ele tá ótimo, se você não assistiu American Horror Story ainda, dá uma olhada, porque ele tá incrível em várias pontas, ele nunca chegou a ter um personagem muito grande na série, mas é muito bom sempre quando ele aparece, ele consegue fazer uma atuação incrível. E por fim, e gente, eu tô falando por fim que eu estou falando aqui, porque tem vários atores e atrizes envolvidos no documentário, que eu recomendo muito, mas a gente também tem a Jamie Clayton, que é da nossa saudosa Sensei. Podem aí falar, Mickey, supera a Sense8, mas gente, que assim, espero que Sense8 esteja muito feliz, muito muito em paz lá no céu das séries, porque ela não merecia ter ido embora tão cedo Sensei, né, mas a gente tem a Jamie dando uma pontinha lá, falando sobre o que que ela acha da indústria, dando algumas entrevistas durante o documentário e eu sou muito fã dela por conta de Sensei. E muito feliz que ela vai estar também participando dessa produção. E comenta aqui se você está tão animado quanto eu para a revelação para o novo documentário da Netflix. Fala também qual ator ou atriz você mais quer ver lá dando entrevista, falando sobre o que, que eles acham sobre a indústria. Também não esquecendo de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho para notificação. Lembrando também, galera, que terça, quinta e sábado a gente está tendo um novo conteúdo aqui. Seja com live às 9 da noite ou algum vídeo novo às 5 da tarde, como esse daqui que você acabou de assistir. E lembrando que a gente tem inúmeros vídeos e playlists que você pode assistir aqui no TV em Cores. E a gente também está nas redes sociais, Twitter, Instagram e agora no Twitch. No Twitch a gente vai começar a fazer live lá eventualmente. Você pode seguir o nosso perfil lá que vocês não vão se arrepender. Fiquem bem, se cuidem e não saiam de casa se não for necessário. E obviamente, a gente, lavar as mãozinhas, né? Seu no próximo vídeo. Tchau, tchau.